É impressionante o que a canela, canela, canela em pau, pode fazer para sua energia, em especial para ajudar a remover energia negativa. E antes que você me pergunte como assim canela em pau, eu faço um estudo bem aprofundado há bastante tempo chamado FITOENERGÉTICA, a primeira publicação da FITOENERGÉTICA foi um livro que nós soltamos em 2005, ele era fininho, hoje ele é grossão a energia das plantas no equilíbrio da alma e a gente estudou profundamente as propriedades fitoenergéticas de uma planta, não as fitoterápicas, não as propriedades que saem numa extração química, mas as propriedades que saem numa extração energética. Você muito provavelmente já viu o fenômeno de chegar perto de uma flor e alguém murchar a flor, alguém secar a ruda, talvez até você mesmo, talvez uma visita. Mas assim, claro, se a gente não der água para a ruda, se a gente não der água para a flor, ela vai murchar, e em especial flor, chega uma hora que ela começa a ceder. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando daquela seca abrupta, daquele murchar abrupto logo depois de uma visita ou um acontecimento desse. Isso acontece porque a planta, a ruda, a flor, ela cede a sua vibração para a pessoa. Mas como assim ela cede? A nossa aura, o nosso campo de energia, o nosso bio, a nossa bioenergia, a nossa bioplasmia, a nossa vibração sutil, ela pode falhar, assim como pode faltar nutrientes no nosso sangue, no nosso organismo. E a partir do momento que falha, ela precisa reposição. As plantas costumam ter essa energia de reposição rápida. Então é por isso que é muito fácil você chegar perto de uma planta, a planta te energizar. E também por isso que é muito fácil secar a ruda, secar uma flor, que são plantas muito sensíveis. A canela, mesmo em pau, mesmo a desidratada, essa que você compra no supermercado para usar na cozinha, ela tem propriedades fortíssimas e eu vou explicar por quê. Dentro da fitoenergética nós temos quatro forças, são os vegetais puros, são os niveladores, são os condutores e são os físicos. Os físicos atuam mais no campo físico, são os menos importantes da fitoenergética. Mas os niveladores são fundamentais para evitar efeitos colaterais e os puros atuam nos chakras especificamente. E os condutores são os anjos do Senhor, são os vegetais superpoderosos, são os que abrem os registros acásticos de cura. Eles atuam no DNA espiritual e eles atuam em todos os chakras. E adivinha que vegetal que a canela é? Ela é justamente um vegetal condutor. Mas eu aprendi junto com a minha amiga Patrícia a fazer um trabalho diferente. Qualquer pessoa pode fazer com leveza, com tranquilidade, para sequestrar a energia negativa que alguém jogou contra você. Para sequestrar a energia negativa que alguém jogou no seu carro. Já aconteceu que o seu carro está quebrando, está estragando o seu carro, você não sabe mais o que fazer? Essa técnica é isso. Já aconteceu que tá, tem alguma coisa errada com o teu filhote, com o teu menino, com a tua criança? Já aconteceu que o seu animalzinho de estimação parece que pegou uma carga pesada? Essa é a técnica para fazer. Quero lembrar você que nós temos um grupo especial no Telegram, na verdade é um canal, onde a gente coloca mensagem todos os dias. E a gente está avançando nesse canal com coisas que só lá você pode ver. Eu sonho em ser mentor de muitas pessoas nessa vida, tenho conseguido isso, mas a grande massa fica de fora, muitas pessoas ficam de fora. Nesse caminho você pode receber dicas minhas direto, você pode ter acesso a todas as coisas que o nosso time faz, a Patrícia faz, de uma forma in, un, única e inédita. O link está aqui embaixo, é gratuito. Primeiro você baixa o Telegram no iOS ou no iPhone e que é a mesma coisa no caso primeiro no, Ou no, no Android, perdão E depois você pega o link que está aqui sempre embaixo E entra no canal Então fica aí com a técnica do sugador Esse sugador é poderoso E todos os detalhes dessa técnica Para que você consiga realmente dar um basta na energia negativa É incrível o que a canela faz Assiste aí Um beijo grande A gente se vê no próximo vídeo Lembra de curtir, de comentar, de compartilhar De dizer o que você achou desse vídeo, tá bom? Acredito que vocês se não estava aqui, vamos em frente Assiste aí vai precisar da lasca de canela obrigado é, Guinho vai precisar do papel vai precisar do cristal vai precisar ah. de um pratinho parecido com esse vai precisar de uma xícara tá é transparente para você ver não precisa ser transparente e a água quente está aqui feito isso vamos para o próximo passo bom primeira coisa tem que ter um lugar calmo você pode aplicar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, pessoa, automóvel, etc., como nós falamos. E não tenha medo de fazer. É leve, simples e gratificante. Faça com leveza. Procure um ambiente calmo para fazer, que você não vai ser interrompido, e vamos em frente. Você vai precisar de água quente, porém sem ferver. A água começou a levantar a bolinha, tira. Não, se você puser a mão nessa água, você não vai se queimar, entendeu? É uma água quente, sem ferver. Eu disse sem ferver. O que, que eu disse, Patrícia? sem ferver. Sem ferver. O que que eu disse, Arthur? Sem ferver. Sem ferver. Sem ferver. Vamos lá. Vamos lá. Gente. Então, você vai precisar do cristal branco, já mostrei. E o cristal, ele é grande <risos> para aparecer aqui. O cristal, esse aqui eu tenho bonito. Pode ser uma bolinha. Só não e o mínimo de tamanho do cristal, o tamanho de uma amêndoa Não pode ser menor que uma amêndoa Não pode ser desse tamanho. Tem que ser no mínimo o tamanho de uma amêndoa, tá? Uma moeda de um centavo, cinco centavos, nem precisa de um centavo ainda. É, então é isso, tá bom? Essa aqui é grande, não precisa ser desse tamanho. Beleza? Papel do tamanho de um cartão de crédito, mais ou menos. Bruno, eu vou medir o cartão de crédito. Oh, larga de ser virginiano desse nível. Mais ou menos, tá? Não vai mudar. Prato pode ser maior, menor, pode, mas usa raso. Se tiver só fundo, vai também. Canela desse tamanho, a minha é bem pequenininha, pode ser? Pode, desde que seja uma lasca. Vamos se, se livrar de alguns detalhes, tá bom? Então, a gente tem que estar com uma sin sintonia de harmonia. E eu vou explicar para vocês o seguinte. Isso aqui eu já falei. Você pode fazer até três vezes no mesmo ambiente, na mesma pessoa, na mesma situação. tá? E no máximo, três pessoas por dia. Mas não é uma técnica de terapia continuada que você vai fazer sete dias em seguida, dez dias em seguida. Segunda coisa, tem sempre um amigo seu que está mal. Olha, você tem algum amigo que está sempre pedindo ajuda. Ele é do bem, ele é legal, você gosta de ajuda, mas está sempre desgraçado mal. Estou com dor de cabeça, estou com quebrante. E você vai ajudar. Essa técnica não é para ficar fazendo todo dia. Você vai ajudar o seu amigo no máximo uma vez por semana. Um dia por semana. E no dia que você vai ajudar ele, você pode, naquele dia, fazer até três vezes essa técnica. Se na primeira ele ficou bom, nossa, melhorei bastante, não precisa fazer segunda, terceira. Mas se na primeira ele não está muito bem, faz é, tipo uma emergência. Então, o Arthur quer me ajuda, que está aqui atrás, o pequenininho, ele quer ajuda. Bruno, faz um negócio para mim, faço. Olha, o que está que acontecendo? Não, eu estou me sentindo mal, beleza. Vou escrever Arthur no papel aqui, beleza? Quantas vezes eu vou fazer para o Arthur? Naquele dia eu faço três vezes. Se o Arthur me ligar de novo amanhã? Não, só daqui uma semana. Entenderam? Pelo amor de Deus, é isso. Ah, mas e se? Si, mas e para de se? Si, é isso que eu estou falando, gente. Não é uma terapia continuada. Cada amigo teu tem crédito, um, por um crédito por semana. Naquele dia você pode fazer até três, dias, três vezes. Se o amigo ficar bom de cara, não precisa fazer três vezes. Se ficar na segunda, pode fazer na seg... só duas se não ficou na segunda, faz três no máximo, não faça quatro. Esquentar a água até levantar a bolha. Esquentar a água, está pronto, está na térmica, está bem quentinho. Não precisa, se está quentinho ainda, não precisa esquentar de novo. Então, vamos pegar a água e vamos colocar na xícara aqui. ó. Mais ou menos, ó, meia xícara está bom de água, não precisa mais nada. Vou seguir os slides. Insira o cristal dentro da xícara com água. Inserindo o cristal dentro da xícara com água. Está aqui. Bem bonitinho. Enquanto o cristal fica na água quente, escreva no papel, do tamanho de um cartão de crédito, o nome da pessoa, objeto, automóvel, automóvel ou ambiente que quer tratar. Neste caso, eu vou escrever o nome de uma filhinha que tem menos de um ano, de um amigo meu, que se chama Helena, tá? E está precisando de ajuda, Helena. Esse casal é muito amigo meu, é um irmão tá aqui ó vou escrever Helena Bruno é o Bilu que que você vai escrever no papel Bilu Bruno é a TV da sala TV da sala Bruno é o carro que eu tenho escreve carro nome tal meu carro é um Passat é uma Brasília escreve o nome Brasília é um BMW 300 aí é foi lá entenderam é isso o ambiente a sala a casa da família João é o que você vai escrever uma única uma única objetivo por vez Escreveu no papel? Escrevam aí. Que que você vai fazer? Você vai ler em voz alta o que você escreveu. Se é o Bilu, Bilu, Bilu, Bilu. Se é a Casa dos Faria, Casa dos Faria, Casa dos Faria, Casa dos Faria. No meu caso é a Helena. Helena. Helena. Helena. Escrevi três vezes. Escrevi, falei três vezes. Papel aqui do lado. O cristal tá esquentando aqui dentro da água. Beleza? Vamos em frente. Enquanto o cristal fica na água quente, escreva no papel. Fizemos isso. Vamos continuar? Bem fácil. Depois de escrever, olhe para o papel e diga três vezes, acabei de fazer, coloque água quente no prato somente para cobrir o fundo. Esta água aqui mesmo pode ser, mas eu vou pôr só um pouquinho só para co cobrir o fundo. Não é a mesma, não precisa ser a mesma do cristal. Não vai dar para ver, mas tem uma aguinha só para cobrir o fundo. Acabou a água aqui só para cobrir o fundo, tá? Não dá para ver daí. Não tem problema, acredito que tem, tá? É verdade esse bilhete. Tem água aqui. Feito, só cobrir o fundo. Vamos pegar a canela e vamos iniciar no verde prata. Põe na mão. Verde prata. Verde prata. Sente gratidão. Verde prata. Verde prata. Verde prata, tá bom? Pega a sua canela e faça isso, por favor. Beleza? Tá aqui, canelinha, iniciada no verde-prata. Vamos tirar o cristal da água. E vamos verde-prata também. Verde-prata. Vamos lá, gente? Verde-prata. Verde-prata. Verde-prata. Ok? Tá aqui o cristal, tá em minha mão. Vamos pegar o papel e vamos colocar com o nome virado para cima, tem o um nome aqui virado para cima, só solta no fiozinho de água. Beleza? Cuidadosamente, nós vamos colocar o cristal sobre o papel escrito, papel virado para cima, vamos colocar o cristal. Isso vai fazer com que o papel mergulhe no fiozinho de água. Muito simples. Vamos pegar a lasca de canela. Agora você precisa fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever Patrícia no ar com a lasca de canela, sacou? Escrevi. Você pode escrever com o dedo. Agora tu vai imaginar que essa lasca de canela é uma caneta que escreve em luz cintilante, tá bom? O que é que nós vamos escrever no ar? A palavra luz. Quem não sabe L-U-Z, luz, tá bom? Eu vou escrever essa essa palavra imaginando que ela fique em branco cintilante uma única vez eu escrevi três só porque eu estava ensinando e fala luz imagina essa luz firme e forte como se fosse um branco cintilante Bruno para mim veio o verde cintilante nenhum problema qualquer cor que vier para você tá bom então agora a gente vai pegar essa lasca e vai soltar aqui do lado encostada no cristal no fundo do prato, muito simples nesse momento a gente relaxa agradece sinta essa energia, essa verdade e agora é o seguinte a gente deixa mais ou menos 30 segundos não dá nem isso a gente vai deixar mais ou menos 30 segundos 30 segundos pode tirar o cristal, que vamos fazer com ele lavar a casca, jogar fora o papel, jogar fora e o prato lavar. certo e você leva embora vou pedir para parte por ali agora o que que nós vamos fazer aqui você vai jogar fora o prato não simples vai lavar simplesmente e guardar tá tudo bem o papel vai jogar fora e o cristal você vai lavar e vai enterrar em um vasinho pequeno de terra se você mora em apartamento ou no quintal se você mora em casa muito simples esse cristal precisa ficar enterrado 24 horas. Ele está continuando Não o processo é sempre, dele. Né? No outro dia você tira. No outro dia pode usar o cristal para fazer a mesma coisa. Se você vai ficar fazendo duas, três, quatro vezes, você vai precisar ter vários cristais. Essas lojinhas esotéricas vendem um cristalzinho redondo por um real. Compra uns 5 6 para você ter vários. Essa é a técnica que suga a energia negativa sua, suga a energia negativa da situação... E ela realmente transmuta mal olhado.